Os números sorteados foram 01, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Como foram seus jogos? Já imaginou ganhar de mil a dois mil reais toda semana apenas jogando na Loto Fácil? Clique no primeiro link da descrição e confira.